Vamos dar uma olhada mais aprofundada no produto vetorial, então. Vamos pegar dois vetores de maneira genérica, um vetor A com componentes AX, AY e AZ, escrito em termos dos vetores unitários I, J e K, e um vetor B com componentes escalares BX, BY e BZ, também escrito né, na, na, em termos das componentes I, J, das, dos vetores unitários I, J e K. Como é que a gente calcula, então, algebricamente o vetor, o vetor A, produto vetorial B? A gente precisa fazer isso porque a gente vai ter que resolver problemas né, é, quantitativos. aí E a gente vai ter, algumas vezes, que fazer esse produto vetorial explicitamente. Então, vamos escrever... A vetor B. A vetor B é eu pegar o meu vetor A, produto vetorial, vetor B. Até aqui, nada de novo. O que que eu vou nada de demais, na verdade. Né? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e fazer a distributiva de cada termo do vetor A com cada termo do vetor B. tá certo? Então, eu vou ter, eu vou ter esse produto vetorial e esse esse produto vetorial, esse, esse produto vetorial, esse, e vou fazendo a distributiva para todos os termos. Tá? Então, meu A vetor B é AXI vetor BXI mais AXI vetor BYJ mais AXI vetor BZK. E agora vem uma propriedade né, bem interessante do, interessante do produto vetorial. Tá? Se, eu pegar, se eu pegar AX vetor BX I, né isso aqui é a mesma coisa que AX vezes BX, são dois escalares, vezes i vetor I, produto vetorial I. Tá? Então, eu posso escrever cada um desses termos dessa maneira aqui. Ok? E agora eu continuo fazendo a minha, a minha distributiva. Vamos pegar a yj e fazer a distributiva com todas as componentes do vetor B: né? a yj vetor bxi, mais a yj vetor yj, mais a yj vetor bzk. De novo, o primeiro termo pode ser escrito dessa maneira. O segundo termo pode ser escrito dessa maneira e o terceiro termo pode ser escrito dessa maneira. Se eu fizer a distributiva para todos os para a terceira componente do vetor a com todas as outras três componentes do vetor b, né, eu tenho isso daqui, tá? Azk azk vetor b y, j, azk produto vetorial z k chapéu e agora, de novo, reescrevo as minhas componentes aqui do meu produto vetorial desse, da, dessa maneira. Por que, que isso daqui vai ser, uh, vai ser interessante? Né? Isso aqui vai ser interessante porque agora a gente pode olhar quem são esses produtos vetoriais aqui, né? dos vetores unitários. Vamos dar uma olhada então né? nos, nos, produtos, nos produtos vetoriais. E vetor I é um produto de, do vetor I chapéu, que é, é, que é unitário, com o, vetor, o próprio vetor I chapéu. São dois vetores que são paralelos entre si. Portanto, esse produto vetorial aqui é zero. A mesma coisa vai acontecer para J vetor J, são dois vetores paralelos entre si, e K vetor K, paralelos entre si também. Então, esses termos vão embora e sobram só né, termos com um vetor unitário diferente do... E agora a gente vai ter que olhar né, quem é o resultado de cada uma dessas operações. Para isso, vai ser útil a gente olhar então, os nossos vetores unitários de novo né, ao longo dos eixos cartesianos. Então, pega um sistema de eixos cartesianos, x, y e z com vetores unitários i, j e k ao longo desses, ao longo desses eixos. Lembra que o produto vetorial entre dois, entre, entre dois vetores quaisquer é eu pegar o primeiro vetor, girar de acordo com a regra girar né, esse vetor até levar ele no segundo vetor e a direção do, do vetor resultante né, me é dado pela regra da mão direita. Então vamos pegar... Por exemplo, por exemplo, o vetor I, o vetor resultante da operação I, produto vetorial J. Se eu olhar aqui para a figura, botando meus dedos paralelos da mão direita, né, os dedos da mão direita paralelos ao vetor unitário I, e eu fechar esses dedos, eu estou trazendo o meu vetor I em direção ao vetor J. Qual que é o vetor que é perpendicular ao plano onde i e j estão contidos, o vetor k, chapéu. Então, eu tenho que i vetor j é igual a k, uh, k chapéu. Quem que é j vetor k? Aparece aqui, por exemplo, j vetor k. Né? j vetor k é eu pegar esse vetor aqui, girar para cá trazendo para cá Correto? Então meus dedos aqui fechando a mão trazem o vetor j em direção ao vetor k e meu dedão vai apontar na direção do vetor unitário i, ok? E por último, né? Uh, quem que é? Outro termo que aparece aqui uh, k vetor, vamos ver, k vetor i, tá certo? k vetor i, por exemplo. K vetor I, é eu botar meus dedos paralelos ao vetor K, fechar, trazendo, pra, trazendo K em direção a I, e agora, né, girando K em direção a I, e agora meu vetor resultante dessa operação é o vetor J, chapéu. Nota que, a, que eu tenho K vetor I, mas eu também tenho I vetor K. Só que eu lembro lá da minha propriedade anterior, né, que... É, a vetor b é menos b vetor a, ou seja, né? i vetor uh, j vetor i, por exemplo, vai ser menos i vetor j, que é menos k, ok? Então j vetor i é menos k. Quem que é a vetor j? Menos i. Quem que é i vetor k? É menos j, ok? É... Então agora eu posso começar a reescrever os meus termos aqui. Antes eu tinha né, I vetor J, I vetor J é K, I vetor K é J, J vetor I é K, J vetor K é I, K vetor I é J e K vetor J é I. Ou seja, agora eu posso agrupar essas componentes aqui, né? Quem tem i, com quem tem i, quem tem j, com quem tem j, e quem tem k, com quem tem k. E fico com esse resultado aqui. ok? Vocês não vão precisar lembrar de cabeça isso daí, tem uma maneira simples de fazer, que é tirar um determinante, tá? mas a ideia aqui é muito mais né, mostrar para vocês Uh, como é que a gente como é que a gente efetua um produto vetorial um, um produto vetorial tá então é isso no próximo vídeo a gente continua então falando né, da natureza vetorial do torque agora que a gente já sabe efetuar produtos vetoriais.